Salmos 130 Estudo é uma verdadeira oração ao Senhor. Isto porque o salmista expressa todos os seus anseios a Deus. É possível perceber um pedido de súplica. Logo no início, ele diz que clamou a Deus desde as profundezas. As pessoas também perguntam: Como explicar o Salmos 130? Resposta No Salmo 130, o salmista nos apresenta uma oração penitente, um arrependimento e confissão de pecados. Ele almeja o perdão do Senhor e reconhece que apenas o Senhor pode perdoá-lo. Com isso há um reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as almas. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 130 1. Um, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. 2. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. 8. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 130. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 131. Orações fortes, e poderosas, para abrir portas e todos os seus caminhos, e assim, possamos encontrar as proteções divinas em nossas vidas, que assim, sejas, amém. E o que representa o Salmos 131? Vejamos. No Salmo 131, o salmista Davi nos dá uma grande lição de humildade. Embora ele fosse um homem extremamente bem sucedido, alguém que foi tirado de o detrás das ovelhas ou de seu pai para ser rei de todo o povo de Deus, Davi revela que isso foi fruto da soberania de Deus. As pessoas também perguntam. Para que serve o Salmo 31? Resposta. Salmo 31, poderoso Salmo para fortalecer o amor e a sua vida sentimental, para conquistar a liberdade, eliminar as falhas e aumentar o amor dentro do coração? Um ente, Senhor, me refúgio, ou nunca seja eu envergonhado, o livra-me pela Tua justiça. E assim,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 Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 130 e 131. Pessoal, continuem se inscrevendo no canal no YouTube. Precisamos atingir a meta de mil inscritos, e contamos com todos vocês, para que possamos continuar com essa obra tão milagrosa em pró das pessoas que tanto precisam, em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.